Seguinte, começarei esse vídeo falando duas coisas, dois fatos, que ninguém discorda. Primeiro, o Gabigol deveria ter sido convocado pra Copa. E olha que eu nem sou flamenguista. Segundo, o Fer. O Fer joga muito, mano. O Fer é um monstro. Insubstituível, eu diria. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Eu acho com outra roupa, tava pronta aqui pra sair mas eu descobri uma parada que eu preciso mostrar pra vocês porque é interessante, tá ligado? tipo, tem a ver com CS, é 100% gratuito, então você não gasta um centavo que seja, e é irado, dá até pra ganhar dinheiro eu vou explicar, eu acho que todo mundo aqui conhece a Gamers Club, né, ou pelo menos joga lá, eu jogo e eles não me pagam nada pra jogar lá não, é que é realmente bom, mas enfim, o que não tá ligado é a Gamers Club não só um aplicativo, então você pega aí o seu celular pesquise por Gamers Club Rush, depois que você baixar você cria uma conta, mas se você já tem uma conta GC se você joga GC, você já entra mesmo com a sua própria conta da Gamers Club, enfim. E aí, você vai dar os seus palpites para as partidas do Legend Stage do Major. E aí você vai dando seus prediques de quem você acha que vai ganhar, qual jogador será o destaque, tem muita coisa legal e aí vem a melhor parte. Terão premiações. Então, o primeiro lugar, o claro cara que mais acertar e acertar ele com a maior precisão, ele vai ganhar 50 mil reais. Pensaram que era 50 mil, sei lá, golds na Gamers Club, não, é 50 mil reais, tá ligado? 50 mil golds. não mas não dá. O segundo lugar, 25 mil reais O terceiro, 10 mil O quarto lugar, 3 mil O quinto lugar, 2 mil reais Ou seja, 100 mil reais aí de premiação distribuídos para cinco pessoas Então sei lá, mano Se você tá confiante, se você tá com em Baixa o aplicativo e tenta Porque quem não arrisca, não petisca E tipo, o aplicativo é de graça Você faz o cadastro de graça Você participa Você dá os seus palpites de graça Então, pô, por qual motivo você não tentaria? Eu vou tentar Obviamente não irei dizer os meus palpites Mas vou tentar Se eu ganhar, não vou dar um real pra ninguém Se você não mora no Brasil, se você mora na Europa ou na América do Norte, você também pode tentar. Pra quem é de fora, temos premiações de até 10 mil dólares. tenta, rapaziada. Eu vou deixar um link de download direto aí na descrição. Uh, mano, vale a pena. eu tava falando com o pessoal da Gc, isso não será exclusivo pra esse Major, tá ligado? Para os próximos campeonatos grandes de CSGO. Eles me confirmaram que novas funcionalidades serão colocadas no aplicativo. Então, vamos lá. Custa um real e você pode ganhar 50 mil, né? Então, vamos tentar. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. O vídeo de hoje é sobre o Fer. O Fer God. O brasileiro não tem noção de como é bom o Fer, mano. E não é de hoje. É desde a época da de LG. desde a época da SK. Quem começou a acompanhar CSGO aí na época da Imperial já viu que o Fer, mano, o cara é diferenciado, tá ligado? O que ele jogou no primeiro Major do ano, o Major anti mano, tá maluco. Mesmo depois de muito tempo, ele mantém o um desempenho individual assim acima da média. E o Fer, embora hoje ele não esteja entre os melhores do mundo, né? Embora a Imperial não esteja ali entre os 10 melhores times do mundo O Fer, na época que a SK Era o melhor time do mundo Na época que, enfim, o Brasil ganhou dois Majors Em um ano, estou falando do ano de 2016 Enfim, o Fer naquela época já era um monstro Porém, o auge do Fer foi em 2017 O ano que eles ganharam tudo Menos Major Só porque que campeonato eles ganharam E aquele ano foi o melhor ano individual do Fer Não é à toa que, em 2016 O Fer foi considerado o 15 melhor jogador do mundo Pela HLTV E, em 2017, o terceiro melhor jogador do mundo Ficando atrás ali apenas de Nico e Coldzera No vídeo de hoje, rapaziada, vocês estarão assistindo a Pro Players reagindo a jogadas insanas do Fer Ou algum Pro Player, como o Simple, que morreu pra ele E aí você vai ver aqui o do Fer na tela do Simple, né, que tomou ali a bala Ou então um Pro Player que morreu, tava no time do Fer, colocou a tela no Fer e, mano... Ele brinca, ele brinca jogando contra a Pro Players, O cara é muito bom, sempre foi. Se inscreva no canal, é muito importante, meu sonho é ter um milhão de inscritos. E se você gosta de CSGO, se você gosta, enfim, da Imperial, da Fura, da 00, só lembrando que eu estou certinho essa K47 especial Major Rio com os adesivos dos times brasileiros, mais o adesivo ali da Rio, enfim. Uma K dourada com adesivos dourados, uma skin super cara para quem utilizar o cupom RIO2022 lá no CSGONET. Cupom da 40% de bônus, então usa o cupom e preenche formulário. Next, next, next. Someone else come out. They're not gonna know three more. They're not gonna know three. No, why? <laughs> oh my god! <laughs> Dude. Go out, go out, go out, go out, go out, go out. Peek up, rock, rock, let's win this! <laughs> Bro, I'm dying. What's we good for? Oh my god! Oh my god baby! That was sick, watch that young. watch that coach, coach, watch that! Yo wait, wait, wait. Nesse clipe, podemos ver que além de muito bom, o Fer também é muito troll. Eu não sei. Não sei. Vou pegar. É. Sim. Você pode jogar? Ahhhh! Fica! Fica! Fica! Fica! Fica! Fica! Fica! Fica! Fica! Fica! O que é isso? O que é Vai ganhar, <risos> Fer. Meu Deus. Se Meu Deus, a posição do cara, a posição do cara. A posição do cara, o Major é nosso. Vamos, Fer. O Bagulinho! Moleque! Vamos! Vamos! Deu o Bagulinho! Que round, Bagulinho! Que isso, rapaz do céu! <f> Papa, like, did you like NBA NBA NBA like é spray! Ah, o que? Haha! That's good. That's good! That's good, big day! <risos> I like it! Mano, muito bom, rapaziada! Calma aí, calma aí! Calma, calma, vou fechar ele, fechei! Ah, isso é isso! Isso, fechou ele! É isso! É isso! Beleza, pode montar sua a sua seleção! Monte a sua seleção! É isso, eu Monte a sua seleção! What?! Right, one, What? Shot one, one, ball, one more, one more in here tomorrow! Okay, so take it. Okay, one, two, three, one, Guys... three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, oh! oh! oh! yeah! three, everything oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> Smoke. Vai, Fer, vai, Fer, vai, Fer, fica louco, cara, Smoke. <risos> Esse clipe é legal porque mostra como que era a K do Fer. Sim, sua calendária, Dona Morte, enfim. Como que ela era antes de se tornar a Fer Big Golden Dick. E o um meio, um meio desgraça. Que isso? Que isso, Fer? Na ah! faca Você é um gênio, Fer. Na moral, você é um gênio. Um, dois, dois, na right? Estou voltando. Estou rushing agora, pessoas. Toma!